A bruxaria ou a arte, como originalmente era chamada por Gerald Gardner, ganhou né, o nome Wicca pela necessidade de proteção dos praticantes. Né? Em 1951, na Inglaterra, a lei é, contra a bruxaria ela foi revogada e essa lei ela condenava as pessoas que praticassem sortilégios ou se denominassem bruxos. né E por conta dessa lei, é muito comum que a gente escute falar de Wicca, porque era muito mais fácil falar que se praticava Wicca do que falar que você praticava bruxaria e correr o risco de ser preso. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você vai encontrar conteúdo de primeira. E para você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve e deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Segundo o Sorita Deste, né, no seu livro A Origem Mágica da Wicca, História e Nascimento dos Rituais da Bruxaria Moderna. Fica evidente que o termo Ica é simplesmente uma antiga palavra com o significado bruxa ou bruxo, né? Quando traduzida do inglês. É, para o português. A Wicca é vista como uma religião neopagã, ou seja, um paganismo moderno, e dito também que foi influenciada por crenças pagãs pré-cristãs europeias, que afirmam a existência do sobrenatural, como, por exemplo, a magia. E tem até uma galera que diz que é uma religião, né? que remaneceu, permaneceu é, e se perpetuou, né? O que a gente sabe claramente hoje em dia que não é uma verdade. Ela apareceu pela primeira vez a público na década de 1950 e ela foi difundida pelo trabalho de Gardner e com o tempo, através de outras obras de iniciados e gerações seguintes. né? Durante todo esse período transicional da década de 1950, entre o pós-guerra e os anos 70, a Wicca rapidamente vai ganhar muita atenção da mídia por ter sido associada a algo misterioso e além do convencional naquela época. Gerald Gardner, o criador da Wicca, nasceu em 13 de junho de 84, em Blundell Saints, na Inglaterra, em uma família que se dizia ter antecedentes de bruxaria, e muitos dos parentes de Gardner falavam que possuíam habilidades psíquicas e paranormais. Em 1940, quando Gardner se aposenta do serviço civil e por conta da guerra, ele se muda para a Inglaterra é, para um lugar chamado New Forest, um lugar considerado sagrado. E é lá em New Forest que ele conhece o Coven de New Forest, um grupo de bruxas hereditárias que falavam que praticavam a arte de forma transmitida há séculos. E lá ele foi apresentado a uma senhora chamada Dorothy Clutterbuck, conhecida carinhosamente por Old de Dorothy, e nesse meio do caminho existem muito mais dúvidas do que certezas sobre essas informações, a né? informação de quem realmente iniciou Gardner. Uns dizem que foi a Old Dorothy, outros dizem que foi uma mulher chamada Dafo, é, cujo nome real era Edith Rose, Woodford Greens. outros falam que foi uma mulher chamada Rosemond Sabine, conhecida como Mother Sabine, e seja lá quem foi que iniciou Gardner, provavelmente tenha sido uma dessas três mulheres, ou seja, apenas lenda. Muitas das práticas mágicas disponíveis né, naquela época, elas eram sobre magia cerimonial e alta magia, né? Tudo isso influenciou muito do que era e do que foi a bruxaria de Gardner, principalmente depois do Coven de New Forest. Então, a gente... Uh, pode perceber que Gardner acreditou de verdade que aquele coven que ele conheceu era um coven remanescente da antiga religião e que eles eram realmente herdeiros e, e, e depositores desses antigos poderes e do culto que Margaret Murray também afirmava existir. Mas hoje a gente percebe claramente que isso não é uma realidade. A Wicca de Gardner, ela não surgiu pronta e acabada, mas ela se desenvolveu ao longo dos anos e ela teve várias contribuições. Gardner, por exemplo, ele era maçom, ele também tinha estudado misticismo oriental e temas relacionados durante a vida dele toda, Hoje, a gente sabe que nas práticas de bruxaria moderna, né, a wicca, a gente vai encontrar muito né, do que era magia cerimonial, a gente vai encontrar muito da maçonaria, de práticas da Golden Dawn, né, a, a Ordem da Aurora Dourada, visões e práticas mágicas vindas de Alistair Crowley, tudo isso misturado ao conhecimento que Gardner adquiriu ali no coven de New Forest. Doreen Valiente, que foi alta sacerdotisa de Gardner, ela também trouxe contribuições muito importantes para esse trabalho. Ela reformulou, melhorou e diversificou os rituais. É, e os conteúdos que a gente conhece hoje em dia na religião de Gardner. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale. No Insta eu posto conteúdos que são diferentes dos conteúdos que você vai ver aqui, mas que complementam ainda mais o seu conhecimento e as suas práticas. Por isso me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e me chama no direct pra gente conversar. A Wicca é uma religião que celebra a deusa-mãe, a deusa das estrelas. É, a criadora de todas as coisas e o seu consorte, o deus cornífero. Os domínios né, da deusa estão sobre a vida que circunda tudo o que existe ao nosso redor e os domínios do deus estão sobre o reino da morte e do submundo. Assim, a Wicca é uma religião que afirma o valor à vida, assim como o poder da morte, e traz para a gente um olhar, atento, um olhar atento sobre os ciclos infinitos do nascimento, crescimento, maturação e, e a finitude de todas as coisas que existem. Sendo assim, as bruxas acreditam num Deus e numa deusa que se manifestam em tudo o que existe em nosso mundo, porque essas forças criadoras são imanentes e permeiam a tudo. Está tudo conectado. Essa observação, ela é muito importante porque é costumeiro pensar em uma visão divina é, absolutista que está além da gente, né, transcendente, onde existe apenas um Deus único. Mas é, justamente pelo fato de a bruxaria ser uma fé que resgata os poderes da natureza, é impossível a gente perceber é, que a divindade é, se apresenta para a gente no nosso mundo como uma força polar, uma força dual, né, assim como dia e noite. É, o sol e a lua, a luz e a escuridão, o quente e o frio, a ordem e o caos e muitas outras coisas polares. A gente percebe, para que tenha nascimento, criação em nosso plano, duas forças polares precisam se unir para isso, né? E essas forças, de forma espiritual, foram nominadas deus e Deus. Essas forças criadoras presentes em todas as culturas com características e nomes diferentes e, ao mesmo tempo, similares. E é por isso que, dentro Dentro de uma vertente mais eclética da bruxaria, é comum que sejam aceitos o culto a figuras divinas de panteões diversos, porque, de modo mais geral, elas são facetas de um grande diamante que a gente chama de deusa, e Deus. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre isso, sobre Deus e sobre Deus das bruxas, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês, vídeos que falam sobre essa temática para elucidar ainda mais essas questões, certo? Assim você aprende e não fica mais nenhuma dúvida aí na sua cabecinha. Diferente do que as histórias infantis e a própria história, através aí da perseguição às bruxas, fala pra gente, nós não acreditamos no diabo e em demônios. Tampouco a gente cultua essas forças. Até porque né, nessa nossa crença não existem demônios. O diabo conhecido pelo mundo, pela história, faz parte do cristianismo e da mitologia em volta do cristianismo, do seu modus operandi de trabalho e mitologia. Sendo assim, esse antagonismo de fé cristã, é, não é praticada pela bruxaria e não faz parte das nossas crenças. Muito embora até os dias de hoje exista muita intolerância religiosa e uma grande oposição às nossas práticas, é, não só numa questão histórica, né, através dessa demonização da nossa fé, mas também da disseminação de fake news, né? e até mesmo de violência né, contra as nossas práticas, as práticas pagãs, é, não somos cristãos é, e não nos uh, enquadramos nesses moldes, né? tampouco a gente deseja se enquadrar, e é por isso que essa ideia de culto ao diabo e forças que são antagônicas à fé cristã é absurda dentro das práticas wikanianas. não faz sentido nenhum. Da mesma forma que a ideia de pecado, céu, inferno, não existe dentro da bruxaria. É uma ideia também castradora e que foge dos ideais da liberdade que a wicca e a bruxaria pregam.